E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando é Douglas Hugo Machado. Eu sou o Customer Service da Choose Travel, Choose Intercâmbio. E hoje nós vamos mostrar para vocês como é que funciona o sistema de compras aqui na Austrália, no supermercado. Então, se você está ligado nesse vídeo e está a fim de saber um pouco mais, ligado com a gente e And... check it out. Então galera, estamos aqui no supermercado, hoje nós viemos aqui no Woolies, na verdade o nome é Woolworth, mais conhecido como Woolies E a gente veio aqui fazer a primeira compra do Rodrigo, o Rodrigo chegou ontem à noite aqui em Brisbane A gente já deixou ele na acomodação, buscamos ele no aeroporto E agora a gente vai fazer as primeiras compras, a compra básica aqui que você precisa para se manter na primeira semana aqui Então me fale, Rodrigo, como é que foi a sua chegada aqui? Como é que está passando o seu jet lag? Ah, por enquanto foi tranquilo, cara. É... Eu cheguei à noite, então foi um acho que foi o um melhor momento para chegar, né? Porque a viagem é bem longa, bem comprida e com certeza. Sim. Praticamente no avião não dá para dormir direito, né? Então aproveitei, é. a chegada à noite foi boa foi propícia para isso. Né? Ótimo. Aí não conseguiu ver muitas coisas à noite, né? Até é. a gente foi direto para acomodação, mas agora a gente já fez o serviço, abrimos a conta no banco, já te mostrei um pouco a cidade, já deu para se localizar um pouco aqui em Brisbane. Já, já sim. O que a gente via no mapa, assim, já deu para ver agora ao vivo, é. bem legal. É. E o que, que tá achando da cidade. Cara, sensacional. Ótimo. A é. expectativa é melhor do que tinha, aliás, o que eu tô vendo é melhor do que a expectativa que eu tinha criado. Maravilha. É, bicho, show de bola. Então vamos lá, agora. vou mostrar pra vocês. Quero mostrar aqui, aqui a gente tem a parte de legumes e frutas, onde não é indicado, se você quer salvar um pouco de dinheiro, comprar legumes e verduras no supermercado. Só que como você vai fazer uma compra com uma pequena quantidade, você vai comprar poucas unidades aqui, então não tem nenhum problema você comprar dois tomates, algumas cebolas, e comprar banana e algumas coisas assim, que você não vai despender tanto dinheiro nessa parte. Vou mostrar aqui para vocês o preço do tomate, hoje a gente vai comprar pequenas quantidades, então você pode ver aqui, o preço do tomate está a 6 dólares, o preço da cebola aqui nós temos em 3 dólares. A gente está aqui na parte de carnes, é um item que o pessoal acha que é bastante caro aqui na Austrália, mas é o contrário, na verdade a gente tem várias promoções nos supermercados que tem aqui na Austrália, nas redes de supermercados, e uma das grandes promoções que a gente sempre vê é o Silverside. Isso aqui é uma peça que a gente pode chamar de colchão duro, na verdade, igual do Brasil, e o preço, quando ele está em promoção, custa 9 dólares o quilo. Então, isso, essa quantidade de carne você pode consumir durante a semana. Então, não vai lhe custar muito 9 dólares o quilo legal que é bem interessante que a gente tem aqui na parte dos frios a gente tem vários itens para ser utilizados para cozinhar. Um deles que a gente compra bastante aqui, pelo menos lá em casa, a gente compra salsichas aqui. Elas são diferentes daquelas salsichas normais australianas. Essa aqui é para fazer cachorro quente mesmo, ou para fazer macarrão ou qualquer outro item. E o preço dela tá 2,26 É um preço bem acessível. Outro item que a gente compra bastante lá em casa é o bacon. O bacon a gente tem aqui do Home Brand. Quando a gente fala Home Brand, seria a marca do supermercado, então esse aqui é do ULIS mesmo, é a própria marca dele, e os valores são super acessíveis, nós temos umas pequenas quantidades, que chegam na casa de 3 dólares, mais ou menos o um pacote com algumas gramas, que são com 300 gramas, e nós temos também um pacote de 1 kg, que é aquele que eu mostrei grande pra vocês, que ele tem um custo de 8 dólares, então é bem interessante, você tem vários itens que você pode comprar. Fazer na sua casa o que o pessoal fala bastante aqui: a gente tem aqueles sucos, são sucos de laranjas que são com um litro, são aquelas garrafas de 3 litros que o pessoal tem de suco de laranja aqui. Então a gente tem home brand aqui também. E o preço deles é muito interessante. Vou dar um exemplo para vocês: nós temos esse aqui, que o custo dele está na faixa de quatro dólares. Esses três litros, então sai bem em conta para você que gosta de suco de laranja, ele é bem gostoso. Vale a pena comprar. Tem outros itens aqui que você vai encontrar Home Brand, que vale muito a pena, que o preço é muito acessível. A gente vai pegar agora pão, que é muito engraçado aqui que no próprio mercado a gente tem as marcas Home Brand, e como você pode ver aqui, a gente paga no pão aqui 85 cents. Então, pão não vai faltar para vocês comer. Aqui nós temos o Vegemite, Vegemite aqui você vai comprar por 5 dólares ou 3,35, mas na verdade. Não é algo que o pessoal é acostumado a consumir aqui. Mas tem uma coisa aqui que o pessoal curte muito. Que é isto aqui. Nutella! A Nutella está muito boa aqui. Nós temos também pasta de amendoim. Isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Os valores são bem acessíveis aqui. Um exemplo a Nutella de quase um quilo. 750 gramas, você vai pagar 8 dólares Às vezes tem promoções, baixa até para 5 dólares E a pasta de amendoim Depende o de qual que você vai comprar Se você quiser comprar a pasta de amendoim de home brand Você pode pagar até 2,40, 2,50 É o valor mais ou menos que nós temos aqui Uma parte que o pessoal também curte bastante tintã cara Dependendo do tintã que você vai comprar Nós temos o original, que muitas vezes tem um preço superior Mas temos outros, nem esse aqui Que é de Caramelo e baunilha esse aqui tá em promoção, tá 1.82, 1 dólar e 82, ,82. Coca-Cola aos amantes de Coca-Cola. A Coca-Cola aqui ela não é muito acessível, mas vale a pena. O pessoal troca bastante pela Pepsi. A Pepsi ela tem um preço mais acessível. Curiosidade, nós temos aqui a Coca-Cola de 2 litros, ela tá 4 dólares e dólares. Então o pessoal compra Pepsi aqui mesmo. Nós temos aqui os salgadinhos. Veja só que maravilha. Batatas essas batatas são muito boas. E o preço dela aqui na Austrália, pelo menos no Woolies, está 3 dólares. Ela tem promoção, na verdade. Quanto a promoção, ele fica com esse negocinho amarelo aqui, ó. Aqui a gente tem alguns utensílios para a cozinha. E é bem interessante, o que a gente compra bastante são esses potinhos aqui. Esses potinhos são 2 dólares, um pouco mais, um pouco menos. Eles te ajudam bastante a armazenar a comida que você faz em um dia. E você armazena durante a semana e você pode fazer aquela marmita maneira. Levar pro o trabalho também. Olha só, galera, que encontramos aqui: Nós temos o ketchup, um litro de ketchup, e ele custa 5 dólares. Esse ketchup aqui é muito bom mesmo. Outro item que eu lembro que é bem caro no Brasil é esta maionese aqui. Aqui a gente paga 3,99 e muitas vezes tem promoção aqui que fica bem mais barato, vale muito a pena. E aqui a gente mostrar para vocês: sal o sal da Austrália, que salga mais ou menos, não é tão forte quanto o sal do Brasil e ele está 90 cents, meio quilo. Meio quilo de sal você paga 90 cents. E aqui a gente encontra o manjar dos estudantes aqui, que é o atum. Atum aqui você encontra latas por 2 dólares, 1 um dólar, produtos básicos seria macarrão, essas coisas que você consegue comprar, por exemplo, espaguete por 1 um dólar. Ou você compra este macarrão aqui por 65 cents. Um negócio que é muito legal aqui nos supermercados: a gente encontra remédios aqui. Então você vai conseguir encontrar os remédios padrões que a gente tem em farmácias, né, que não precisam de receita médica. Um exemplo aqui: a gente tem ibuprofeno. O ibuprofeno a gente tem até da marca do supermercado. E ele está ao custo de 1,65 dólares. Então é muito legal. A gente tem paracetamol também a 1,10 paracetamol, isso é muito legal, você encontra remédios aqui no supermercado. 4 litros. Vou mostrar pra vocês aqui. 4, 4 litros, velho? Por litro. é. olha só. Você vai ter 4 litros de sorvete por 4,30 <risos> a partir dos frios. A gente tem um item que é bem interessante. Também é home brand. Esse é um mix de, vegeta de vegetais. Fecha bolsa. Ele <risos> É, fala em <risos> inglês. <risos> Esse é um mix bem interessante, a gente tem vários itens ali dentro, cenoura, batata. O que a gente tem Livagem e outros mix. Isso aqui você pode fazer junto com o arroz. Na hora que você está cozinhando o arroz, você joga ali dentro. A gente também tem batatinhas aqui. Algo para engordar. Por exemplo, essas batatinhas aqui, home brand. A gente consegue comprar por R$1,89. Requisitaram que eu apresentasse para vocês a parte dos absorventes. Eu achei um pouco caro quando eu cheguei aqui, eu achava no Brasil mais barato Porém tem a mesma coisa, tem às vezes, as mesmas marcas, tem a... Essa daqui tem no Brasil, com é o nome do Brasil Sempre livre, aqui é a Stay Free Tem Home Brand que é barato e é meio porcaria Nossa, tem 1,69$ isso? Tem esse caramba. super pacote por 1,69$ um Minha dica pra quem tá chegando, é enche a mala de absorvente Porque você assim, vai ter que pagar 8 dólares aqui A gente tá aqui na parte onde a gente tem leite Vou mostrar pra vocês aqui, leite de 1 um litro aqui a gente tem por 90 centavos. A forma de pagamento aqui é bem interessante. Você pode fazer o auto atendimento no Ulis Então aqui você vem e passa as mercadorias, como a gente passou para vocês. Agora é só escolher a forma de pagamento. Você coloca aqui para pagar. Seleciona aqui se você quer cash, se você quer card, outras formas de pagamento que você pode colocar aqui. No caso eu vou pagar em cartão. E o bom daqui é que você não precisa colocar senha, você simplesmente aproxima o cartão da máquina ele já leu o seu cartão, entende, já foi aprovado, já vai imprimir o seu recibo e está feito o seu pagamento. Veja como é fácil fazer pagamentos aqui na Austrália. Esse foi o nosso resumo da primeira compra do Rodrigo aqui na Austrália. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, não se esqueça, você que curtiu o vídeo dá aquele like, é, se inscreva no canal, querendo cotações para intercâmbios aqui na Austrália, entre em contato nosso e-mail que vai estar tá aí na descrição, um grande abraço a todos e a gente se vê, valeu!